Olá, bem-vindo. Bom dia, doutor Romeo. Tudo bem? Fique à vontade. Doutor Romeu, a gente está acostumado a ver advogados no cinema, na TV. Eles estão sempre nos tribunais defendendo os acusados. É isso que faz um advogado? Eu diria que, ao invés de conceituar o advogado, nós deveríamos, antes, pensar na conceituação do direito. O que é direito? Direito nos leva à compreensão daquilo que é reto, que é correto que é decente, que é legítimo, que é digno, que é legal. É direito, senão seria torto. A lei é a norma geral de conduta, de caráter obrigatório. Nós não podemos fazer o que nós bem entendemos. Eu estava vindo aqui, o engenheiro, ele é altamente técnico. Uh, o engenheiro elétrico, ele trabalha somente com a geração de energia? Não, na verdade, o engenheiro elétrico, ele trabalha na parte de geração, transmissão e distribuição de energia, em usinas hidrelétricas ou termoelétricas. Nós engenheiros também somos responsáveis pela supervisão e coordenação em determinadas áreas relacionadas à elétrica e eletrônica. A engenharia elétrica, na verdade, ela é responsável por toda a parte elétrica e também pela parte relacionada ao eletromagnetismo. Então a engenharia elétrica também trabalha com eletromagnetismo, que nem os ímãs e tal? Sim, no nosso dia a dia nós estamos é, envolvidos pelo eletromagnetismo, em indústrias, residências, em locais de trabalho, bem como os celulares, é, televisões, microondas. ser ligado em eletricidade, que outras características que tem que ter para ser um bom engenheiro elétrico? A principal característica é a facilidade de raciocínio, mas também é muito importante a concentração, a dedicação, trabalho em equipe, facilidade em projetos e em estudos. Não tem como ser engenheiro elétrico sem faculdade, não é? É, não. Para engenharia elétrica é essencial você fazer uma faculdade para ter um diploma. O curso dura em média de cinco anos. É, também é muito importante fazer um estágio antes de, de se formar e principalmente um curso de inglês, que é essencial para uma pós-graduação. E, e você estagiou aonde? É, o meu primeiro estágio foi na TVA, na parte de distribuição e transmissão de sinais. O que, que é preciso para ser um bom advogado? que o advogado, uma vez formado e aprovado no exame de ordem, procure uma especialização. Porque quanto maior o volume, o acervo de informações e, sobretudo, a atualização constante e ininterrupta, resulta em benefício para o desempenho da atividade profissional. Direito, antes de tudo, é fascinante. O profissional que queira se incorporar nesse contexto tem que, antes, incorporar o direito nos seus sentimentos, no seu padrão de conduta, para realizá-lo de uma maneira efetiva e salutar. Todo advogado fala assim, igual o senhor, dessa forma? Advocacia, o direito é formal, forma. A forma é fundamental para os atos jurídicos. Opa, como é que tá? Tudo bem? Foi bem? Como é que foi lá? Tudo bem, tudo então, bem? Então, bom. Pepe, meu filho, Fernando Romeu. Esse daqui é, é o filhão recém-formado. É, este é o mais jovem dos filhos. Eu consegui, de três filhos, transformar dois em advogados. Minha filha, mais velha, e ele, o mais novo. E minha mulher. Então, é uma família de advogados. Pessoal, geralmente os mais velhos, eles falam que a engenharia é a profissão do futuro, né? Que sempre vai ter emprego, sempre vai ter espaço no mercado. É assim mesmo? O jovem recém-formado em engenharia elétrica, ele tem um espaço bacana Sim, no mercado? Sim, a área de engenharia ela é muito ampla, tá? Porque como ela tem eletrônica, eletrotécnica, telecomunicações, então ela é uma área muito importante e o mercado, a cada dia que passa, ele tem oportunidade para todo mundo. Então os novos profissionais vão ter chance de se dedicar nessa profissão. Então, nessa nova era da informática, tem bastante trabalho para o engenheiro elétrico? Sim, você tem aí desde a área de elétrica, eletrônica e telecomunicações e também por causa do raciocínio lógico do engenheiro, você também, em áreas de economia e administração, você já tem muitos engenheiros trabalhando nessa área. Luiz, me explica uma coisa, que barulho é esse aqui nessa sala? É, na verdade, essa aqui é a sala técnica, né, onde tem todos os equipamentos de elétrica tá, para que esse prédio aqui funcione perfeitamente. E esse barulho é do nosso snowbreak, que é o equipamento que gera energia para todos aqueles equipamentos que você visualizou nos outros andares. Me tira uma outra dúvida, então. O engenheiro elétrico, ele cria e desenvolve equipamentos? É Na verdade não, a gama do, de trabalho do engenheiro elétrico ela é muito ampla, Então ela vai desde a parte de um projeto, execução, desenvolvimento, implantação e o gerenciamento de toda a estrutura. Então na verdade você tem uma, uma grande diversidade aí de tarefas no dia-a-dia. Dia. O que você está fazendo na verdade? É. Na verdade, a gente tem uma rotina preventiva né, no nosso dia a dia, porque como, como eu te falei, esses equipamentos são muito sensíveis. Então, qualquer variação nesse equipamento, ou qualquer falha nesse equipamento, pode prejudicar todos aqueles equipamentos que nós olhamos no prédio. Já aconteceu com você ou com algum amigo seu de tomar um choque, de se machucar, alguma coisa séria? É, Na verdade, o mais importante para evitar esses de trabalho é você estar tá bem consciente do que você está fazendo, porque a responsabilidade ela é muito grande. E tomar cuidado, porque você está encostado nele aí. Opa! <risos> matemática é essencial para a engenharia. Sim, na verdade a matemática nos ajuda quanto ao raciocínio. Ela é muito importante para esse raciocínio lógico. Então no curso de engenharia o aluno tem que estudar bastante matérias exatas. Sim, as matérias principais são matemática e física. É, temos também muitas aulas de laboratório para que a gente possa verificar é, o que foi estudado na teoria. E a matemática? O advogado usa muito a matemática no dia a dia? O direito é o complexo das relações sociais, é o complexo do regramento dos princípios sociais, de conduta social. Mas ele não pode dispensar a participação de outros profissionais, como o engenheiro, o contador, o médico. Bom, deu para perceber que o advogado não trabalha com cálculos matemáticos. Mas o seu trabalho envolve muita lógica. Tanto para entender leis e direitos, quanto para aplicar essas leis. E Me diz uma coisa, Luiz. É, no curso de Direito, por exemplo, quando o aluno acaba de se formar, ele tem que fazer a prova da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, para ver se ele está apto mesmo a exercer a profissão. No curso de Engenharia, o aluno também tem que fazer alguma prova para comprovar que está apto? Como que funciona isso? É, na verdade, o engenheiro precisa solicitar um registro. Tá? Esse registro ele é solicitado ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, tá? É, sem esse registro, eu não posso exercer a minha profissão na íntegra, tá? Eu posso auxiliar em algumas coisas, porém, o meu dia a dia é essencial eu ter esse registro. Estou observando aqui à distância um livro de 1956, essa edição... Aliás, curiosamente, aparecem anotações do próprio punho do Rui Barbosa. E ele diz aqui o seguinte. Dizem que os ideais pelos quais ele se bateu, ele, Rui Barbosa, estão velhos e peremptos. Esquecem esses ideais reduzidos à sua essência, são a liberdade e justiça. E esses são os eternos e só desaparecerão com o próprio sol.